Aqui eu quis destacar um pouquinho do full, então para quem ainda não está no full, acho que tá mais do que na hora, acho que é o momento mais do que ideal para a gente correr para o full, a gente está é, com muitas operações né, físicas paradas, a gente está com indústrias paradas, então assim, é o momento de correr para o full. Quem já está, é o momento de mandar mais coisa para o full e tudo isso vocês vão usar dentro do Mercado Shops. Então, tudo que eu falei de relevância Mercado Shops e tudo mais dentro do Mercado Livre, ele se soma com isso que vocês têm do full Então, assim, a potência de usar o Mercado Shops e o full é muito grande, tá? Além de ser é, uma super qualidade de vida para vocês, porque vocês tiram um, um trabalho da operação de vocês e colocam basicamente para a gente. Então, a gente trabalhando para vocês, tá? Então, rapidinho passando os pontos aqui, então, o, a relevância do full ela aumenta em média 62% as vendas dentro do mercado livre, claro, isso é uma média, gente, tem gente que aumentou muito mais, tem gente que aumentou menos a maior conversão de vendas dentro do Mercado Livre, dentro do Mercado Shops também, porque a gente também explica dentro do lado do Mercado Shops, a gente coloca o anúncio que está no full, que o Fu é o centro de distribuição do Mercado Livre, que essa carga já está com a gente e ela vai sair super rápido. Então, isso aumenta a conversão, né, ajuda. O armazenamento vai estar tá com a gente, então o produto está no nosso centro de distribuição com nenhum custo para vocês, né, o mesmo custo que vocês já trabalham, se não estivessem. A logística do mercado full é 24 por 7, então trabalha 24 horas por dia, então. E principalmente, assim, em São Paulo, que é o que está até aqui. Comprou em São Paulo, se você comprar de manhã, geralmente chega de noite. Se você comprar de noite, chega no dia seguinte de manhã. Então, assim, a experiência para o comprador é muito positiva. E trazer essa experiência muito positiva para o seu site é um fator onde agrega muito. Então, o cara vai estar tá comprando no seu site, mas com uma experiência muito positiva. Então, isso faz com que ele volte a comprar, indique vocês, fale sobre vocês. O pessoal. O subsídio o número... pro... Ah, pode falar, desculpa, eu não vi que tinha. Pode, pode, pode... falar, não, pode falar. Pode não, falar. eu ia complementar que até o Cláudio estava conversando comigo esses dias, e eu passei isso para os mentorados, para os alunos no grupo. É, o full uhum. é hoje o maior índice de conversão de todos, tá? Enquanto você tem conversão é. de 0,9 em quem? Que já é a média do e-commerce, praticamente quem está no, no correio normal. Tá? você tem uma conversão de 3%, acima de 3% de conversão para quem está no Fulfillment. Então é muito foda. Sim. Isso é, é muito bom. É. É mesmo. É, tem o subsídio do frete, então pensando o que, que vocês hoje trabalham de estoque na sua loja virtual, o que vocês trabalham hoje dentro do Mercado Livre, de repente vocês não conseguem chegar naqueles subsídios do, do, do Full, né? chegar nos 50% de estoque com o Full. Se você juntar o estoque da sua loja virtual com o seu estoque do Mercado Livre, provavelmente você vai conseguir ter uma força nisso para vocês trabalharem melhor a questão dos subsídios lá do, do Mercado Full, que daí, se vocês quiserem, depois a gente envia os links para vocês com os valores todos certinhos. E as embalagens, né? a embalagem do Full é uma embalagem de alta qualidade e não tem custo nenhum para vocês, então é muita economia e com uma experiência para o comprador muito alta, vocês colocarem o estoque no Full e trabalhar na loja de vocês o estoque no Full.